É, o negócio é sério pessoal olha tá deixando no final aqui um link tá para você tá baixando no seu celular o aplicativo que vai gerar para você renda passiva no automático enquanto você está usando o Facebook enquanto você está usando o YouTube o Instagram o Kawai, o WhatsApp esse aplicativo ele vai estar tá gerando para você renda no automático sem você precisar fazer nada só de você ter ele instalado no seu aparelho tá bom ao entrar pelo meu link você já ganha cinco dólares ele vai estar te pagando em dólares o primeiro saque nele é a partir de 20 dólares você que baixou o aplicativo da one Game, pelo meu link você já ganhou cinco dólares já na sua conta aí da one Game. tem algumas pessoas que estão falando quando eu entro tá tudo em inglês O que, que você tem que fazer então você vai traduzir do inglês para o português. Você vai vir aqui, olha só. Esses três pontinhos, tá? Você vem nos três pontinhos ali em cima. Clica naqueles três pontinhos. Quando você clicar, vai abrir essa grade aqui. Nessa grade aqui, você vai vir aqui, ó. Onde está escrito ali, traduzir. Você clica aqui em traduzir. E ele vai traduzir tudo para o português é importante também que você acione isso aqui ó para computador tá fica bem mais fácil então traduz aciona para computador tá mesmo que você não acione para computador mas se você traduzir ele vai ficar traduzido já tá bom aí ele vai ficar traduzido como tá aqui no meu todo traduzido tá vendo ó vou entrar aqui no aplicativo no meu para você ver olha só ele já entra em português ó o meu tá todo em português aqui, tá vendo? É assim que você vai fazer. Você vai clicar naqueles três pontinhos e traduzir para o português. Entra pelo meu link que você já entra com 5 dólares. É o aplicativo que tá pagando renda passiva para sempre. Pelo simples fato de você estar assistindo vídeos, estar interagindo na internet. MC Cão e Cão MC. Olha aí rapaz, depois dessa só, esquece, fico por aqui.